Olá pessoal, meu nome é Isabela Tosta, estou aqui com o Pedro Tunias Terres. Pedro? Pedro? Beleza. Então, é, nós estamos gravando é, essa oficina sobre o Wikidata e possibilidades de uso do Wikidata para é, é, catalogação e arquivamento dos memoriais da Covid-19. É, essa é uma iniciativa em parceria com o CHD Centro de Unidades Digitais com o apoio financeiro do WMD, que é o Movimento no Brasil, que proporcionou para gente um microfinanciamento que fez com que nós pudéssemos estar aqui hoje. É, inicialmente, esse evento era para ser é, físico, né, presencial e não gravado. No entanto, a gente teve uma série de contratempos e as pessoas que estavam é, preparadas para vir aqui participar, participar hoje com a gente não puderam vir. Né? É, acho que é uma coisa que, enfim tem é, consequências da pandemia nisso, tem consequências de ser o final de um ano muito atribulado, que foi esse ano de 2022, a gente também está em época de Copa, né? então acho que são vários, vários fatores que, que acabaram fazendo com que a gente não pudesse estar tá realizando esse evento de forma é, presencial. Na verdade, eu e Pedro estamos presencialmente aqui no Unicamp, mas pessoas não puderam estar aqui. Então a gente resolveu gravar é, essa capacitação para que ela possa ser colocada no Commons, para que ela possa ser, enfim, é, compartilhada com as pessoas e que não pode estar aqui agora, nesse momento é, presencial, possa ver depois ou possa estar entrando aqui na nossa chamada também e participando. Então, antes de eu falar é, de Wikidata e a gente fazer uma breve capacitação sobre essa plataforma que tem muitos usos, é uma plataforma riquíssima em possibilidades para a gente, enquanto humanidades digitais, mas enquanto uh, pessoas preocupadas com conhecimento livre de forma geral, o Pedro vai falar para a gente um pouco sobre é, a iniciativa do Corona Arquivo, vai mostrar para a gente como que foi o processo de catalogação dos memoriais, vai explicar um pouquinho mais sobre esse tema que permeia a nossa oficina. Oi, gente, boa tarde. É, eu sou o Pedro, né, eu sou... É... Estudante da Unicamp, mestrando aqui no Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. Sou, junto com a Isabela, essa pessoa que está organizando esse evento. né? A gente já está, ao longo desse mês de novembro, fazendo aqui presencialmente na Unicamp. E agora também gravado, né, dessa forma meio assíncrona, assim, é, essa capacitação de Wikidata. Pensando especificamente um projeto que a gente tem tocado aqui no Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, já desde 2020, chamado Corona Arquivo. Né? E aí, eu, nisso, eu queria compartilhar é, com vocês algumas coisas sobre... É... Peraí, só... Tá bom. Desculpa, essa aqui foi o vídeo de mercado. Tá, é para eu, é eu começar de novo? Uh, você sabe. Uhum. pode ficar por favor bom gente boa tarde meu nome é Pedro Teixe como a Isabela já falou é, eu sou mestrando aqui no Unicamp, né no, no mestrado em história e eu faço parte do Centro de Humanidades Digitais e junto da Isabela a gente tem organizado ao longo desse último desse último mês de novembro né e com esse microfinanciamento do Wiki Movimento Brasil é, já tem alguns meses, a gente tem organizado preparado esse evento para falar, por um lado, de plataformas wiki no geral, pensar como a Wikipedia, como o Wikimedia Commons e como o Wikidata podem ser úteis para pensar as humanidades digitais, para pensar o, a, o uso por historiadores dessas plataformas de conhecimento livre e, especificamente, no caso do do Centro de Humanidades Digitais, um projeto, a interface com o projeto que a gente tem organizado já desde 2020, é um dos principais projetos que a gente tem tocado aqui no CHD, o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, o Corona Arquivo, né? E para falar um pouquinho do Corona Arquivo, especificamente é, esse projeto que a gente tem pensado para a oficina de hoje, que é, é o mapeamento dos memoriais da Covid, que já foram construídos no Brasil, já desde 2020, né, pensando que a gente está já agora 23 de novembro de 2022, né, então assim, estamos chegando já quase três anos desde o começo, do começo da pandemia, desde março de 2020, é, eu queria apresentar um pouco para vocês o que que é o Corona Arquivo, o que que é essa iniciativa de mapeamento desses, desses memoriais que a gente tem realizado, é, apresentar um pouco como é que foi esse processo de catalogação, de mapeamento desses, é, desses memoriais, para depois a gente partir para o Wikidata. Né? Então, eu vou apresentar para vocês, de começo, o, o, a nossa app do Corona Arquivo, no nosso site do CHD. Se vocês forem no CHD.ifish.unicamp.br, vocês vão é, estar em contato com o nosso site oficial do CHD. É, e a gente tem aqui na aba, vocês vão ver entre as abas aqui em cima, a gente vai ter o coronarquivo, que é esse projeto que a gente tem organizado, foi o um projeto pelo qual a gente começou o CHD no final de 2020, é, com a ideia de pensar, enquanto a pandemia ainda estava em curso, é, mapear e pensar, teoricamente, como que, como que vai se dar né, a preservação dessas memórias da pandemia quais memórias vão ser preservadas, então pensar o problema do arquivamento dos documentos, das memórias, dos relatos da, sobre a Covid-19, como que esses vão, vão ser arquivados, pensando que hoje, é, os arquivos que a gente tem hoje são muito diferentes dos arquivos que a gente tinha uh, 50 anos atrás, quando a gente pensa mesmo, mesmo eventos mais recentes, a gente pode pensar, né uma coisa que a gente sempre cita muito, por exemplo, a queda das Torres Gêmeas em 2001, quando teve um grande projeto de arquivamento das memórias das pessoas sobre o 11 de setembro, é, a gente ainda não estava nesse nível de digitalização das nossas vidas quanto a gente teve na pandemia. Né? Então, se a gente pensar que a pandemia, por si só, já foi responsável por um, por um aumento muito grande o nível de digitalização, né, o quanto das nossas vidas a gente passa no digital, se a gente pensar, inclusive, né, essas plataformas de Google Meet, de é, aprender o que que é OBS, o OBS, o que que são essas plataformas todas para que a gente possa se comunicar, né, e se encontrar sem ter que sair das nossas casas, sem num contexto pandêmico, né? E aí, só que isso traz insisto, por si só um desafio muito grande, né, que é assim, como que a gente vai preservar isso? Porque o digital, por mais que muitas vezes a gente tenha a opinião popular, né, a noção de que é o contrário, né, o digital é mais seguro para preservação, é, isso não se, não se demonstra na prática. Né? Na verdade, a gente vê cada vez mais como, é, sem o esforço de projetos é, com, com, com muito trabalho para manter a, esses documentos digitais, pensar websites, pensar... Né, quantos grupos de WhatsApp, quantas fotos, quantas fotos a gente já a gente já perdeu é, dentro desse contexto digital, né? Então, eu queria falar um pouco para vocês, né? Assim, essa é um pouco a ideia é, do Corona Arquivo. Então, eu queria apresentar para vocês primeiro o que que são, o que que é esse Corona Arquivo, né? Vocês vão ver que no, no nosso próprio site. A gente tem, né, é, vários projetos que a gente fez, né, a gente fez pelo mapeamento de várias iniciativas de arquivamento dessas memórias é, por todo o Brasil, né, a gente conseguiu coordenar isso e, e ter, entrar em contato com vários dos grupos, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro, é, nos, dentro dos arquivos estaduais, para exemplo, no Rio Grande do Sul, é, várias universidades tiveram projetos de... É, de todo tipo de recorte, seja maternidade, seja estudante, sejam servidores, a gente teve vai... ao longo da pandemia a gente teve vários projetos que buscaram ou produzir fotos para o Instagram, perfis para o Facebook, tudo isso são fazem parte do projeto que a gente fez o CoronaQ, mas especificamente hoje eu queria mostrar para vocês os memoriais da Covid que a gente teve mapeando, né, isso foi um mapa que eu toquei dentro do arquivo né, eu junto com o apoio de algumas outras algumas outras pessoas, né, e a gente está disponível aqui no site, é, dentro do é, desse OpenStreetMap, né, é uma, uma aplicação que usa os dados do OpenStreetMap que a gente permite criar é, algumas... Camadas, né? Para que a gente possa visualizar dentro de um, de um mapa, a gente possa visualizar diferentes coisas. Então, aqui, esse é o resultado, né? Está em licença, licença livre, está plataforma, uma plataforma aberta de, de mapeamento, né, e está disponível aqui como HTML dentro do nosso site. É esse mapa aqui, né, se, vocês forem, se vocês forem ver, vocês vão ver que existem por todo o Brasil, né? Então, em primeiro lugar, nosso recorte foi Memoriais da Covid-19 dentro do contexto brasileiro. Né? Então, a gente não buscou é, expandir para a América Latina, por mais que outros projetos dentro do Corona Arquivo tenham trabalhado com uma, uma escala mais global, né, ou mesmo dentro do contexto da América Latina, senão completamente globalmente. É, mas aqui a gente trabalhou especificamente com a memória da Covid no Brasil. Né? E aqui eu dividi em quatro camadas né, esse levantamento. Esse levantamento foi feito, sobretudo, usando o próprio Google, né, eu fui raspando de forma manual, né, usando palavra-chave, eu usei memorial, homenagem, fui usando é, as ferramentas para filtrar por tempo, né, então eu fui meio que indo de mês a mês, desde março de 2020, coletando informações né, e colocando dentro de uma tabela, que eu já vou mostrar para vocês a tabela, é, quais são esses memoriais, onde que eles estão sendo feitos, se eles têm uma localidade específica, né? Pra, a gente teve, se vocês forem ver, é, os memoriais digitais que a gente que a gente fez é, eles são espalhados por todo o Brasil mas eles não eles têm a característica de que eles não têm uma localidade física no sentido de que eles estão é, no meio da cidade você não vai ver eles numa rua mas muitas vezes vão estar ligados a uma associação por exemplo a uma, um capítulo estadual da ordem dos advogados do Brasil do conselho regional de medicina ou de algum determinado sindicato sobretudo aqui no estado de São Paulo, a gente teve muito, muito esse aspecto de sindicatos fazendo memoriais. E esse, o que, que são esses memoriais? Né? Muitas vezes, sobretudo no digital, eles vão ser listas de nomes, né, de quem foram as pessoas dentro daquele grupo que faleceram para a Covid-19, né, e a gente pensou é, da importância disso, né, da gente mapear... É, onde estão esses memoriais, como que eles estão, em qual site que eles estão, se esses sites estão preservados, né, para a gente ter as ferramentas hoje, a Wayback Machine, que é do Internet Archive, que permite que a gente preserve os sites a longo prazo, né, porque a gente sabe que o apodrecimento de links, né? esses links que duram alguns meses ou alguns anos e depois de um tempo, enfim, o servidor cai, o site não está mais disponível e isso se perde, potencialmente para sempre. né? Então, a importância da gente mapear esses, é, essas memórias e preservar elas de alguma forma. É, mas também a gente tem esses projetos de arquivamento que muitos deles, vocês vão ver, eles estão linkados a uma localidade específica. né? Então, cada é, alfinete nesse mapa que vocês verem, ele está em local específico, mas muitos deles não têm um local específico. Eles têm a ideia de serem... É, nacionais, serem né, de abrangência nacional e sem uma localidade específica. Elas não estão ligadas ao AB Goiás ou ao CRM Amazonas né? Ela está ligada a uma iniciativa que busca de forma abstrata, né, sem uma localidade específica. E para isso a gente fez esse pequeno quadrado no meio do oceano, no meio do Oceano Atlântico aqui, com vários projetos é, com é, sem um local específico. Né? Então esses foram alguns dos coisas e os links estão disponíveis aqui. E aí especificamente, ah, e a gente fez também, para além disso, a gente fez também uma aba de grafites, né? Grafites que tiveram é, alguma alguma cobertura na imprensa que a gente conseguiu pegar, e também colocamos aqui, entendemos que também é uma forma de memória, né? Essas intervenções urbanas de arte, né? Então a gente tem, é, claro, essas imagens aqui não estão no Wikimedia Commons, essas imagens aqui foram imagens que a gente pegou a partir da imprensa, né? mas vários, várias artes de rua. É, espalhadas pelo Brasil, é, trazendo imagens da pandemia, né, também acho que esse aspecto imagético da pandemia era uma coisa interessante, né, no fim, a gente não está tão numeroso quanto as outras, foi um, mais um mapeamento preliminar que a gente fez, mas também criamos essa, essa camada. E aí, por fim, hoje, e, e essa é a camada que vamos subir para o Wikidata na oficina de hoje, é... é essa aba de monumentos construídos. Esses, sim, memoriais que estão nas ruas, né, foram construídos ou por prefeituras, ou por universidades, ou por alguma organização, né, às vezes um Rotary Club, é, alguma, alguma instituição é, financiou e construiu dentro, de, dentro das cidades espalhadas pelo Brasil, memoriais físicos às vítimas da Covid-19, ou às vítimas, ou aos trabalhadores da saúde, por exemplo, também isso, isso aconteceu com bastante frequência memoriais da COVID espalhados por todo o Brasil. Né? Se vocês forem ver aqui, é, no total foram mais de, mais de 60 memoriais que a gente conseguiu mapear, até de março de 2020 até setembro de 2022, né? então, é relativamente recente, só não, não, não catalogamos ainda os dados de outubro e novembro, né? a gente está falando aqui no dia 23 de novembro de 2022, é, e espalhados por boa parte das unidades federativas do Brasil. Salvo engano, 21 das 27 unidades federativas tinham... É, Memoriais do Covid, incluindo o Distrito Federal é, E aqui então a gente fez né, Aqui a gente está no formato de mapa né, Se a gente for abrir cada uma dessas abas Tem fotografias, tem a citação De é, matérias da imprensa De onde a gente tirou essa Isso é uma coisa interessante Porque como eu falei, assim, vários desses links Entre eu começar a, a iniciativa de catalogar eles E, e o presente é, muitos desses links já não estão mais disponíveis, né? então essas informações, essas matérias sobre esses memoriais já, já teriam se perdido, né? muitas vezes a gente pegou jornais cidades pequenas, né? aquela coisa, então como a gente estava usando o Google, muitas vezes era assim, a página 10, a página 12 dentro da indexação do Google, né? a gente teve que fazer, passar centenas e centenas de, de páginas para a gente conseguir, achando o joio no trigo, né? achando... É, as matérias específicas sobre uma determinada coisa, mas isso nos permite uma capilaridade né, de pegar matérias, do, achar memoriais do interior do Mato Grosso, é, em cidades do interior do Amazonas, não só em Manaus. Né, a gente tem por aqui, aqui, por exemplo, um memorial que é na frente de uma igreja em Manacapuru, Manacapuru é, no Amazonas. Né, a gente vai ver, por exemplo, que a própria imagem que estava subida pela imprensa não está mais disponível aqui, mas é, a matéria em si nós conseguimos salvar dentro dentro da nossa dentro da nossa catalogação é, e tudo está disponível inclusive com os dados geográficos né então a gente teve também essa é, esse cuidado né de pegar a partir da imprensa mapear já coordenando especificamente ó oh, não esse memorial aqui está no no centro dessa praça aqui nesse bairro dentro dessa cidade né é, e esses dados todos a gente colocou dentro desse desse mapa e aí, a partir disso agora pensando para subir no Wikidata, né, a gente né, está chegando agora um pouco ao final dessa catalogação desses dados dos memoriais é, da Covid-19, e aí a nossa ideia foi. A gente tem esse mapa, esse mapa está disponível no nosso site, a gente tem essa interface que está em acesso aberto, que está disponível para todos os alunos, que, né, Alunos, pesquisadores, é, o público no geral, que acessar o nosso site, tem está disponível esse mapa, que é fácil de interagir, que, que dá, uma, dá uma certa... É, né, uma acessibilidade maior para acessar esses dados, mas a gente teve, né, chegou à conclusão de que era importante a gente disponibilizar isso em forma de dados estruturados em duas plataformas, né, em primeiro lugar, no repositório de dados daqui da Unicamp, né, pensando que isso foi um trabalho universitário, foi um, tra um trabalho que teve, é, né, eu sou bolsista Capes, trabalhando aqui na Unicamp, então, é, como laboratório, como centro de humanidades digitais é, dentro de uma universidade pública, a gente achou que era importante a gente disponibilizar esses dados no nosso Redu, né, que é o nosso repositório interno aqui do Unicamp, de dados abertos, que também vai estar disponível em licença livre, mas também, pelo menos parte desse levantamento, né, essa camada dos monumentos construídos, da gente colocar no Wikidata, né, que é o que a Isabela vai trazer para a gente depois, mas antes de subir no Wikidata, eu precisei, então, portanto, revisitar esse levantamento que eu fiz e organizar ele de forma estruturada numa forma de planilha. Né? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, bem, bem brevemente, né? mas assim para dar essa essa ideia né? de, de como foi esse esse processo. Deixa eu limpar aqui a classificação, eu estava eu tava com ela aberta aqui e a gente acabou... É, a gente estava com eles filtrados aqui. Uh, mas vocês já vão poder ver, por exemplo, aqui que a gente é, conseguiu, se eu conseguir deixar de... aqui, pronto, limpei a seleção, aqui, vou selecionar tudo, possivelmente, se tu quiser okay. pode só desligar o filtro. Como eu faço isso. É, você clica na linha toda, não. E isso. Pronto, gente. problemas técnicos aqui na, na, na formulação da tabela, né? Mas assim, é, eu peguei, portanto, todos esses dados do mapa e eu joguei eles aqui dentro de uma planilha, né? Então, de Excel, no caso, Google Sheets aqui, né? Que a gente tem, tem usado. É, e fizemos aqui, né? tentando, assim, algumas boas práticas de tabelas que a gente tem aprendido também, né, dentro dessas atividades, assuntos de Humanidades digitais ao longo do último ano, né, então organizamos eles aqui por um ID específico na tabela, a gente pode ver que, que temos um total já de 67 monumentos que a gente conseguiu que a gente conseguiu mapear, e aí a gente pegou o título deles a partir das, a partir das matérias da imprensa, né, todos esses, todos esses dados a gente conseguiu, de alguma forma, a partir do levantamento no Google, pegando dados da imprensa, seja uma imprensa local, seja CNN, seja g 1 né? a gente teve uma ampla, é, uma amplitude muito grande de é, fontes da imprensa que a gente conseguiu pegar. É, e aí é, separei, portanto, por cidade, por unidade federativa, por data de criação, isso é uma coisa que, por exemplo, eu tive que revisitar todos, né? efetivamente, todos os... Os memórias que a gente tinha feito, porque isso era um levantamento que eu não tinha feito, a separação por data, que é uma coisa muito importante para o próprio Big Data, agora, quando a gente for subir eles. Então, vocês vão ver aqui que eles estão no formato que é o formato padrão, né? Ano, mês, dia, que não é o que a gente está acostumado como brasileiros, né? Mas, enfim, é, é o formato que a gente adotou aqui para a tabela, para boas práticas de, de pesquisa, né? Autoria, isso também foi uma coisa que estava textualmente no levantamento mas não estruturado né então a gente teve que criar aqui as colunas para pegar quais eram as autorias vocês vão ver que muitos deles não tem né não, não tava disponível a informação sobre quem que foi o artista responsável por organizar aquela tabela muitas vezes tinha ah, a prefeitura organizou tal coisa né mas não tínhamos é, especificamente quem que era o artista fizemos três, muitas, alguns deles tinham três, três pessoas responsáveis pela autoria. O link da fonte é né, sempre importante, no Wikidata, sobretudo, né, a gente tem é, a possibilidade de colocar de onde cada informação foi tirada, o que é dar uma credibilidade maior né, para esses dados, para de onde, de onde que isso foi tirado. Né? Então, mesmo que, claro, muitos desses links possivelmente vão podercer, eu tive o trabalho de tentar botar a maior parte desses no Wayback Machine conforme eu fui refazendo o levantamento. A altura, né? Esse é um campo que vocês vão ver a maior parte deles vai estar tá, é, vazio, né? Porque não tinha informação na, na imprensa, muitas vezes os jornalistas não se atentaram, não tinha informação na hora. A altura, a largura, área, né? Porque não só a gente tinha esculturas, né? Assim, pensando, né? É, memoriais tridimensionais, né? Alguma é, e, e que adotavam em diversos formatos, mas a gente teve, por exemplo, plantio de mudas. Né, revitalização de uma praça, uma praça em homenagem à Covid, né, então a gente tentou fazer esse levantamento de uma forma que a gente conseguisse captar a maior amplitude possível de formas de construção de um memorial, né, a ideia de que se a nossa memória né, não, não tem uma forma específica né, de como que né, assim, a, a memória é, é mutável, ela, ela vai se adaptando, os memoriais também, eles adotam diversas formas, diversos é, materiais, diversas né, assim, diversos modelos né, para fazer esse memorial. De longe, a escultura né, foi o, o maior tipo que, que teve. Né, inclusive, aqui eu coloquei por tipo: né, então a gente vai ver que escultura, plantio de mudas, algumas delas vão misturar. Né, então, tinha uma, tanto uma placa para indicar que é o memorial da Covid, o que, que, que é aquele lugar, mas também o plantio de mudas, né, desde mudas de P, de A, assim, todo tipo de hardware. Né, a gente vai ter, vai ter acontecido, mas eu coloquei formas mais gerais, né, para a gente conseguir ter dados mais estruturados, né, assim, mais específicos, né, então, é, tudo que era tridimensional eu organizei como escultura, tudo que era bidimensional, né, era uma placa ou era alguma coisa, eu coloquei como placa ou mural, né, então, no caso, muitas vezes tinha azulejos, né, assim, muitas vezes paredes com azulejos, a gente teve algum... É, por exemplo na Maré teve, teve um caso muito interessante que é um dos memoriais que estão aqui que é o um memorial da Maré que foi feito com azulejos pintados pelas próprias familiares da Covid que é um caso super tocante né uma coisa super interessante assim dos moradores da Maré e que era uma parede com esses azulejos todos é, com mensagens com pinturas com desenhos feitos pelos familiares da da Covid é, e aí vocês vão ver que eu coloquei material aqui, né então também é, muitas vezes a gente tinha informação, por exemplo, isso é uma, é uma escultura de bronze, é uma, é uma escultura de mármore, é, tudo isso está disponível também, né? aqui os próprios brasileiros, né? então aqui está o Memorial aos Mortos Covid-19 na Maré, vocês vão ver aqui, né? então, pegando esse exemplo que eu acabei de dar, né? aqui, ó, Rio de Janeiro, RJ, foi inaugurado em 15 de novembro de 2021, aqui está o link do Globo falando sobre a escultura, a gente tem, inclusive, a... O, o tamanho do mural né então ele tem dois metros de altura por 10 metros de largura ele é feito de azulejos ele é um mural e aqui a gente tem inclusive as coordenadas geográficas dele né e isso para o Wikidata vai ser uma coisa super interessante porque isso permite que a gente no próprio Wikidata organize mapas né com esse memoriais da Covid. a gente vai poder categorizar todos esses pontos como pontos onde estão memoriais da Covid. a gente vai poder colocar as coordenadas geográficas para fazer um mapa, se a gente quiser fazer uma linha do tempo, por exemplo, é uma coisa que é, possibilita que a, gente, que a gente faça também para a gente colocar, assim, não qual foi o, os primeiros memoriais da Covid construídos no mundo, é, qual a incidência, né, então, assim, é, quanto, qual foi o mês, né, quando que a gente teve uma maior incidência de memoriais da Covid sendo inaugurados, né, se foi em 2020, se foi em 2021, é, quando que essa memória está sendo oficialmente, é, né, instaurada, né, como nessa forma de memorial. É, então tudo isso são coisas, são possibilidades que se abrem a partir desse desse trabalho, né. E, e assim é um pouco esse o projeto que a gente tem feito. É um trabalho bastante grande, né. Assim, não é uma coisa fácil estar tá fazendo esse levantamento na mão, né. Assim a gente até pensou que poderia a gente poderia fazer uma raspagem de forma mais automática de alguma forma com, com algum programa, mas é, acho que foi interessante assim, esse trabalho de fazer né, de forma um pouco mais artesanal né, procurando mês a mês, né, todas as abas no Google a partir de palavras-chave né, como eu disse, homenagem memorial, Covid-19 é, isso permitiu que a gente fosse conhecendo caso a caso né, é, olhando as imagens, acho que tendo um contato maior com é, cada um dos processos que levou a construção daqueles memoriais da covid né isso é uma coisa super interessante né? porque a gente vê como é, o clamor por memória né a importância de né colocar né é, de alguma forma o poder público se colocar para a população né através da construção de, uma, de um de memorial de alguma forma é, isso tem uma capilaridade muito grande né seja não, a gente não percebeu uma região né, que, que não tivesse, a gente teve inteiro do Mato Grosso, Rondônia, projetos desde a imprensa até prefeituras, até organizações não governamentais. Houve, em todos os lugares do Brasil, a gente vê que existe um clamor por memória da Covid-19, uma memorialização de diversas formas, seja no memorial digital ou no memorial físico, sejam em projetos dentro das universidades, dentro é, da imprensa, para coordenar, né, e de alguma forma tá arquivando, tá oficializando, preservando essa memória é, a longo prazo de alguma forma. É, então, então isso certamente foi uma coisa muito rica, e assim, acho que isso permitiu que a gente pudesse ter esse contato maior, né? A gente ainda não tem uma conclusão, né, a partir de todo esse levantamento que a gente que a gente fez. Eu acho que esse é um momento em que a gente ainda está nesse momento de terminar de compilar os dados, de disponibilizar eles para agora, analisando eles com calma, né, agora traçando, é, né, refinando algumas, algumas coisas, a gente vai poder fazer análise, vai poder ir para a escrita, de alguma forma poder colocar isso para fora e, e extrair conclusões a partir desse, desse levantamento que a gente fez. Mas, assim, de forma, de forma conclusiva, não tão conclusiva, talvez, mas, assim, é... Para concluir, acho que essa apresentação aqui do que, que é esse, do que, que é esse projeto, de como que a gente organizou esse levantamento, é, eu acho que é isso, né? Assim, acho que tem uma a importância da gente estar tá pensando é, formas as humanidades digitais de servirem ao bem público através de plataformas que estão voltadas para o público, que estão em licença aberta, de forma reutilizável para qualquer outro pesquisador, acessíveis ao público, por exemplo, pelo nosso site da, da Unicamp. A gente tem tido em contato, por exemplo, ontem mesmo, estava em contato com a Associação de, de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, para que a gente possa subir imagens no Commons de, de um dos memoriais deles, que eles colocaram na Paulista, tem algumas semanas. É, a gente precisa estar tá, é, aliando o trabalho das humanidades com o digital, mas sempre voltado para o público, né? A memória da COVID-19, ela é ela é uma memória que passa pela vida de todos nós. A universidade pública, onde de onde a gente está falando nesse exato momento, ela teve um papel importantíssimo no combate à pandemia e mesmo na preservação dessas memórias da pandemia e continuará tendo esse papel, seja nessa seja nas memórias da pandemia ou no combate às pandemias que ainda certamente estão por vir. Então, a gente pensar, a partir da universidade pública, como a gente pode usar plataformas como o Wikidata, como as plataformas Wiki, para permitir que esse conhecimento que a gente está produzindo seja livre, né, seja disponibilizado para o público das formas mais é, abertas que a gente possa, é, isso é importantíssimo, eu, eu creio. Não, não adianta a gente estar tá aqui dentro da universidade produzindo coisas em softwares fechados, né, fazendo tabelas que são voltadas apenas para publicação, em jornais acadêmicos, eu acho que é importante a gente pensar a extensão universitária aliada com é, com essas plataformas, com esse conhecimento livre. Né? E acho que essa é um pouco a ideia dessa oficina, foi a ideia que foi transversalizou todo esse levantamento desse, é, desses memoriais, e no fim pensar o papel da universidade junto à sociedade num momento de luto, né, e no fim das contas é, é esse levantamento aqui por mais que a gente esteja vendo vários números e dados, a gente está falando de pessoas né, a gente está falando de familiares, de vítimas a gente está pensando de prefeituras de, de, enfim, de, de ter várias organizações feitas por pessoas que sofreram né, profissionais da saúde que estiveram na linha de frente, que perderam colegas, que perderam é, amigos, que perderam né, momentos de suas vidas em um momento muito complexo né, em um momento que é, escancarou desigualdades né, na sociedade brasileira e no mundo todo, mas acho que no Brasil isso teve muito claro para a gente, é, e pensar o arquivamento das memórias, pensar, inclusive, é, a restituição, né? isso acho que é uma pauta muito importante dos familiares das vítimas, né? de pensar a responsabilização do, da, daquelas pessoas que, que tiveram responsabilidade no aumento do número de mortes da vítimas das vítimas da cor pensar a memória da cor de 19 é isso também é não pensar a cor de 19 como algo passado até porque a gente tá no, no auge de um, de, um, de um novo surto de ondas inclusive aqui na, na própria de campo a, a pandemia não passou e não passará é né? assim ela, a memória da Covid continua viva para todas as vítimas e, e o vírus continua circulando então assim é importante a gente continuar falando do luto, continuar falando da preservação dessas memórias e continuar pensando o arquivamento desses documentos, de desde desde o poder público até as organizações não governamentais, todo o tipo de memória sobre a Covid-19 é importante para a gente manter essa memória viva, para a gente possibilitar que lá no futuro a gente tenha documentos para poder cobrar as instâncias próprias para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho que é um trabalho que é importantíssimo e que cabe às humanidades servir a esse propósito, creio eu. Né? Mas eu já falei demais. Eu vou passar a bola para para Isabela para ela poder falar um pouco para gente o que, que é o Wikidata, né? O que, que é essa plataforma, esses bancos de dados estruturados, o que, que isso significa para onde a gente pretende subir esses memoriais da da Covid, né? Então é... vou passar a bola para Isa. Vou, vou fechar meu microfone aqui e vou interromper o compartilhamento para que a gente possa ouvir um pouco da voz angelical de Isabela Tosta Ferreira. Então, gente... Opa! Spoiler! É, então, vou começar aqui a gravar. Meu, a minha tela está piscando. Está tudo certo aí? Tá, obrigada. Então, tá. Então, vou começar. Então, é, olá a todos e a todas, a todes. Eu sou a Isabela Tosta Ferreira. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Wikidata e quais são as múltiplas possibilidades que essa ferramenta é, pode agregar, sobretudo para o nosso debate de hoje, que é sobre é, humanidades digitais e, principalmente, sobre memórias da Covid-19. Então, primeiramente, queria deixar aqui para vocês o meu contato, que é isabela.terreira.gmail.com e o meu usuário na Wiki, que é a LeBase24. E deixar os créditos aqui dessa apresentação, que é para a querida Érica Zelini uma grande querida, uma pessoa maravilhosa, que me passou esses slides e aí eu só modifiquei um pouco para atender melhor a nossa função aqui, mas o crédito é tudo da Érica. E queria também agradecer ao pessoal do WMB pela iniciativa dos microfinanciamentos, foi de onde a gente é, conseguiu capital para promover esse evento, né? a gente foi a São Paulo fotografar monumentos, é, e memoriais da Covid, a gente conseguiu dinheiro para poder custear alimentação para eventos presenciais, então foi muito legal, foi muito bacana mesmo. E é isso. Então, primeiramente, é importante a gente lembrar que é, existem projetos Wikimedia, né? O mais conhecido deles é a Wikipédia, mas é, cada vez mais é, a Wikipédia ela se expande dentro disso que a gente chama de projeto Wikimedia, né? Esses projetos eles são geridos pela é, Wikimedia Foundation, fundação Wikimedia, e eles atuam em é, diversos campos, né? se tornando aí um ecossistema do conhecimento livre em expansão. Por exemplo, é, quando a gente acessa um verbete da Wikipédia e tem uma imagem ali, 90% da, das chances é que essa imagem seja uma imagem em licença livre, que está... É, cadastrada ali no Wikimedia Commons, que é o repositório de mídias da Wikimedia Foundation. Então, é muito legal porque um projeto vai conversando com o outro e hoje a gente vai ver como o Wikidata conversa com todos os projetos. Então, hoje a gente vai falar do Wikidata, tem esse coraçãozinho maravilhoso aqui. E é, a ideia é disponibilizar a soma de todo o conhecimento humano de forma livre e gratuita para todos, em muitos formatos possíveis, né? Então, o que é o Wikidata? Wikidata é essa base de conhecimento livre e aberta que pode ser lida e editada por humanos e por máquinas. É, então, ele é o que a gente chama de uma plataforma é, de dados estruturados, o que significa que, é, na prática, ela é um banco de dados que você consegue ler em linguagem natural. Diferentemente, por exemplo, por exemplo do quando você sobe uma uma base de dados, por exemplo, no Excel. Então, tu não tem formatação, tu não tem uh, uma série de, de ferramentas que fazem com que essa, esses dados eles possam ser lidos de uma forma natural. Então, no Wikidata, como a gente vai ver, é, você consegue visualizar a informação de uma maneira que você lê como se você estivesse lendo um artigo da Wikipédia, por exemplo. Então, uh, quando você vai fazer um item Wikidata, colocar o na base de dados uma pessoa... Você vai lá e você coloca instância de ser humano. Ou seja, você está dizendo, esta, este item aqui é uma pessoa. Então, você consegue, é, através do, da, da alimentação do Wikidata, gerar linguagem natural. Você consegue interpretar isso de uma forma super mais acessível até do que, é, do que por exemplo, nas bases de dados, como a gente está é, acostumado a ver. né? Então, assim... É, ele é o Wikidata é uma, um banco de dados secundário tem outras fontes de bancos de dados ele é uma licença livre então é CC0 é totalmente livre a licença ela é colaborativa como costumam ser todos os projetos Wikimedia, né, inclusive a Wikipedia e a coisa mais legal do Wikidata é que ele é multilíngue então você tem é, os identificadores de cada item que você cadastra no Wikidata, e eles têm rótulos. E esses rótulos vão ser os nomes desse item de acordo com a linguagem. Então, por exemplo, uh, a gente vai colocar uh, Pedro Toniaso Terres, que é o nome do Pedro. Peguei ele para Cristo aqui. Esse aqui é o um rótulo dele, o nome dele é Pedro Toniaso Terres. Mas daí ele vai ter uma descrição. E essa descrição, eu posso gravar ela em português, mas eu posso gravar ela em inglês, em espanhol, em francês, em grego, em romeno, enfim, é multilíngue Então, é, a plataforma, ela permite que, independentemente é, do teu idioma, tu consiga navegar por ela e tu consiga adicionar mais elementos. E aí, depois, como a gente vai ver, é, ao mesmo tempo em que uh, os dados do Wikidata, eles são estruturados eles também é, eles podem ser estruturantes e eles podem ser estruturados. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pegamos o Unicamp. O Unicamp pode estar cadastrado como um item, e aí nós vamos ver, por exemplo, quantos alunos estudam no Unicamp, quantas pessoas já estudaram no Unicamp, qual é a localização geográfica da Unicamp, e aí ela se torna um item. Ao mesmo tempo, a Unicamp ela pode ser uma das declarações, um dos elementos, componentes de um outro item, por exemplo, Centro de Humanidades Digitais. Vai ter o seu próprio item e aí dentro da listagem dele, a gente vai ter o Unicamp como instituição a qual o CHD está vinculado, por exemplo. Então é muito legal porque conforme você alimenta o Wikidata, é, tanto o item que você cria, como as coisas que você é, vai adicionando a esse item, se tornam vinculadas e a rede dele vai crescendo. Então é muito legal. Então, é, as coisas elas têm sempre é, um grau de organização, e esse grau é, e essa informação ela pode variar de um grau para outro, de acordo com o que a gente está colocando. Além disso, o Wikidata ele é o suporte aos outros projetos é, do movimento Wikimedia. Por exemplo, toda vez que você cria um verbete na Wikipédia, esse verbete imediatamente se vincula a um elemento Wikidata para esse verbete. Então, isso é muito legal, porque o Wikidata, ele realmente serve como uma base de dados para os outros projetos é, da Wikimedia, então ele vai se integrando. Isso é muito legal, por exemplo, é, existem diversas relações que a gente pode fazer entre o Wikidata é, e curadoria de museus é, Dá para fazer uma ferramenta. Tem uma ferramenta que foi desenvolvida que também é muito legal, que se chama M-Babel. E ela é um código, uma pré-definição, na qual você puxa elementos é, dentro de um item Wikidata e a programação escreve eles como se eles fossem um verbete. Então, você pode montar a estrutura de um verbete através simplesmente dos itens Wikidata é, que estão cadastrados ali. Então, isso também é muito legal, porque você realmente vê a utilidade e os usos da, da, da base de dados aplicados na, no cotidiano dos outros projetos. E as, a, as possibilidades são infinitas. Então, a gente tem uma questão de estruturação semântica, ou seja, a informação organizada. E a gente tem os itens, que são chamados de KID, e as propriedades, que são chamadas de PID. E aí, dentro disso, a gente tem os valores, os qualificadores e os identificadores. Então, aqui a gente trouxe para vocês um exemplo que é o item Centro de Humanidades Digitais. Então, aqui eu coloquei para vocês, mas eu vou abrir o link também para a gente ver lá no Wikidata como é que isso aparece, para as coisas começarem a fazer mais sentido. É, o item, o item Q113363663 tem o rótulo Centro de Humanidades Digitais. E aí, ele tem a instância B, que é essa propriedade aqui que vai dizer o que, que isso aqui é. E aí, isso liga para outro item, que é Instituto de Pesquisa, que é o KID 31855. Então, vocês podem ver que Centro de Humanidades Digitais, ele é um rótulo, nesse caso aqui. Ele não é o nome em si. Né? Então, aí é que vem a questão de poder ser lido por humanos e poder ser lido por máquinas. Porque se tu tem um KID, que é um código, né? que é um número, é isso em termos de programação, em termos de máquinas, em termos de computadores... Isso é muito é, acessível, né, para os olhos, digamos assim, das máquinas, né? E aí, se a gente clica aqui, deixa eu compartilhar essa aqui. Ó, bem-vindos ao Wikidata. Cliquei aqui no kit do Centro de Humanidades Digitais, parênteses CHD, Então, a gente está vendo aqui. Ele tem o número de identificação dele, que é o Q aqui. E ele tem esse rótulo aqui, que está em português, ó. Laboratório de Pesquisa em História na Universidade Estadual de Campinas. E aqui, olha que bacana, a gente pode ver que alguém veio aqui e editou em francês, ó. Instituto de Research au Brasil. não sei falar francês, é, mas enfim, a gente pode colocar aqui é, um rótulo, que pode ser o mesmo rótulo, ou pode ser um rótulo traduzido para o francês, a descrição está em francês, e aqui a gente poderia colocar outros nomes conhecidos. Por exemplo, é, aqui em português a gente tem é, a sigla na né, CHD Unicamp. Aqui a gente tem Centro de Humanidades Digitais com outras grafias. Enfim, as possibilidades aqui são bem legais em termos de busca. A gente consegue pesquisar por nomes diferentes. Está meio bugadinho o meu mouse aqui, gente. Desculpa. Não sei o que está acontecendo. Pronto, passou. Então, o que, que é muito legal? Além de você ter essa possibilidade multilingue, porque você cadastra na língua que você acha mais tranquilo de fazer. Muitas pessoas, apesar de por exemplo, brasileiras, cadastram em inglês, porque acham que é uma contribuição uh, mais acessível colocar numa língua que é um pouco mais uh, falada do que o português. Né? Mas, enfim, vindo aqui. Por exemplo, as, as declarações que a gente pode colocar sobre o CHD: ele é uma instância D, que é a P31, que eu mostrei para vocês Instituto de Pesquisa. Ele é parte do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E aí é que vai ficando mais interessante. A gente pode subir o logotipo do CHT e colocar aqui. No caso da biografia de uma pessoa, que existe uma foto dela lá no Commons, a gente pode é, trazer do Commons aqui para o Wikidata e colocar a foto dessa pessoa. Ou, enfim, fazer o contrário, né? Muitas vezes o que as pessoas fazem é editar primeiro o item do equidata e aí depois, por exemplo, escrever um verbete, né? E aí é muito legal, porque você vai vendo uma ficha, basicamente, de informações sobre esse item, que é o CHD. Então, a gente tem a data de criação fundação, o campo de trabalho, e aqui tem humanidades digitais, história digital e teoria da história, o diretor atual, que é o professor Tiago Lima Nicodemi, o país onde esse centro se localiza, que é o Brasil, a unidade administrativa São Paulo, a localização aqui é o Unicamp, o sítio web oficial, ou seja, o site do CHD a gente pode colocar aqui, a categoria no Commons, quando ela existir. Então, você vai percebendo que é, vai, é infinito. A quantidade de coisas que a gente consegue colocar aqui no Wikidata é a quantidade de coisas existentes, basicamente. Todo tipo de, de categoria que a gente pensar, a gente pode vincular ela aqui dentro do Wikidata e ele vai se tornando uma ficha imensa. Por exemplo, aqui a gente colocou o identificador de canal no YouTube. E várias coisas. Por exemplo, é, quando o CHD puder ter um verbete na Wikipédia, ele vai ser vinculado aqui. Se o CHD fizer, por exemplo, uma página na Wikiversidade para construir um curso via Wikiversidade, que é essa plataforma é, de aprendizagem em licença livre, ela pode ser vinculada aqui também, e assim vai gente, as possibilidades elas realmente estão bastante grandes. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu falei que é, os dados, eles podem estar estruturados, eles podem ser estruturantes, mas eles também podem ser, é, eles podem ser parte ou eles podem ser todo, quando a gente está falando de um item, né? então por exemplo, aqui, Centro de Monedas Digitais, ele tem um kit, e ele é uma instância de Instituto de Pesquisa, mas se a gente clicar em Instituto de Pesquisa, em esperar carregar, Instituto de Pesquisa também tem um kit próprio. E aí dentro de Instituto de Pesquisa, a gente tem subclasse de organização científica, subca, subclasse de instituto, campo de trabalho, pesquisa, ciência. Descrito pela fonte, olha só, enciclopédia soviética Armênia, olha só que loucura. Propriedades para esse tipo, campo de trabalho, gerente, diretor. Diferente de. Então, cada kid, ele também vai tendo a sua própria estruturação. Olha só, aqui está classificando que um estudo de Pesquisa, ele é diferente de uma sociedade científica, ele é diferente de um centro científico, ele é diferente de um centro de pesquisa. Então, isso é muito bacana, porque é, as, as, as informações elas vão se retroalimentando e vão sendo realmente uma rede é, de informações maiores que é, a Wikimedia já tem. É, ferramentas para analisar, por exemplo, a partir da Query, que é uma ferramenta de busca dentro da, da Wikidata, é a Query do Wikidata, e que pode, é, enfim, gerar muitas pesquisas, fazer é uma coisa muito legal, mas isso já é uma coisa mais avançada. E é isso, então, basicamente, o que é importante saber é que essa base de dados ela é praticamente infinita, e quando a gente vai falar em critério de notoriedade, é uma parte muito importante falar sobre é, como a gente cria. né? Por exemplo, para quem já conhece a Wikipédia, já deve ter ouvido falar que a Wikipédia ela tem critérios de notoriedade que você precisa seguir para escrever um verbete. Né? Por exemplo, ah, é, eu, eu infelizmente não posso escrever um verbete sobre a minha avó, uma das minhas avós, porque perante a sociedade é, não existe relevância, não existe evidência material de que ela é relevante para a sociedade em termos de enciclopédia. Agora, se a minha avó tivesse sido, por exemplo, governadora do estado de São Paulo, aí sim ela teria relevância enciclopédica para estar biografada dentro da Wikipédia. E assim vai, os critérios de notoriedade eles têm características bastante específicas, existe também bastante debate sobre até que ponto esses critérios eles são válidos para algumas situações, mas a gente está falando aqui de Wikidata. E o que é importante saber para o Wikidata? Para os critérios de notoriedade do Wikidata, ele precisa ter ou, pelo menos, uma ligação válida para uma página no Wikipédia, no Wikivoyage, no Wikisource, no Wikicote ou no Wikimedia Commons, ou ele pode se referir a uma entidade conceitual ou material claramente identificado. A identidade deve ser notável no sentido de que pode ser descrita utilizando de referências sérias e disponíveis publicamente. Se ainda não há um item sobre si, provavelmente é porque não é notável. E aí é, Ou cumpre alguma necessidade estrutural, ou seja, é necessário para fazer com que as declarações feitas em outros itens sejam úteis. Esse item 3 aqui, ele está falando principalmente sobre é, as coisas que vão ser necessárias para que a gente possa colocar informação. Por exemplo, antes de você dizer que o CHD tem um diretor ou um administrador geral, você precisa ter a declaração de você precisar ter o um item KID, diretor ou administrador geral. Você precisa ter isso situado dentro do Wikidata antes de usar isso como uma ponte para uma outra informação. É, basicamente, o item 2 aí, de referência uma entidade conceitual material claramente identificável, o que, que a gente quer dizer aqui? Que para estar no Wikidata, a coisa precisa existir e ter um lastro concreto de que ela existe. E aí é que entra a grande sacada do Wikidata. Basicamente, qualquer coisa que existe pode ser colocada dentro do Wikidata. Então, diferentemente da Wikipédia, onde um perfil biográfico precisa ter uma notoriedade pública, como eu já mencionei, no Wikidata a notoriedade é existirem provas concretas de que essa pessoa existe. Ou seja, por exemplo, eu posso criar o meu item Wikidata, inclusive já criei, ele já existe, porque eu sou uma pessoa e eu existo, e existe certidão de nascimento que diz que eu existo, existe uh, talvez alguma notícia em algum lugar que tenha o no meu nome, existem os meus documentos públicos relacionados à minha graduação, enfim, tem lastro de que eu, enquanto item Wikidata, existo. E isso se estende para as mais diversas coisas, por exemplo, nós podemos fazer item Wikidata de livros, nós podemos fazer item Wikidata de artigos, de teses, de dissertações, de coisas materiais como suco de laranja, provavelmente já deve existir. Nós podemos fazer qualquer coisa dentro do Wikidata, e é por isso que ele é tão rico, porque diferente de espaços como a Wikipedia, onde existe uma disputa maior sobre o que é notório ou não, dentro do Wikidata, toda a informação ela é bem-vinda, ela é acolhida dentro do Wikidata, o que torna ele uma plataforma muito amigável para construir bancos de dados, mas também para construir é, representações de pessoas ou questões que não estão tão bem representadas em outras plataformas. Por exemplo, é, quando a gente fala de pessoas negras, nós estamos no mês da consciência negra. Podem existir várias pessoas negras que ainda, de acordo com os critérios de notoriedade do, do, da Wikipédia, não podem ter os seus verbetes escritos lá. Mesmo assim, nós podemos criar o item Wikidata dessas pessoas lá. E nós podemos dizer quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual é a profissão delas. E, enfim, construir um lastro de informação que talvez mais para frente possa até ser usado para escrever o próprio verbete Wikipédia dessa pessoa. Então, em termos de disputa de informação e de ampliação é, de quais conhecimentos são válidos ou não, o Wikidata é muito rico. E quando a gente está falando de memoria da Covid, ele é uma forma muito boa de a gente ter é, esses dados armazenados e é sobre isso que a gente está falando nesse evento hoje. Então, aqui, como a gente está falando de memoriais da Covid, a gente trouxe um exemplo para ser analisado junto. Então, aqui a gente trouxe para vocês o Largo da Saúde, Memorial da Pandemia de Covid em Curitiba. Ele já está cadastrado, tá? Opa, opa, pronto, voltou. Nossa, ele está tá travando aí também? Não? Ai, que bom, porque aqui ele está dando um tilt, vezes. Ó, eu vou abrir aqui para vocês o item do Largo da Saúde, Olha só. Então, ele existe aqui, ele tem um KID, e aqui ele tem um rótulo, ó. Memorial da Covid-19 em Curitiba. O também, qual não está preenchido, porque esse é o nome dele, Memorial do, esse é o nome dele, Largo da Saúde. Mas se, eventualmente, ele passar a ser conhecido por outros nomes também, esses nomes podem ser adicionados aqui. Aí aqui nós temos instância B, Memorial da Covid-19, instância B, Memorial então, a gente consegue ver duas formas de analisar essa informação. Uma, ele é um memorial. Mais especificamente, ele é um memorial da Covid-19. Isso, para quando a gente for fazer buscas, é ótimo, porque nós temos duas formas diferentes de lidar com esse elemento aqui, que é o Largo da Saúde. Como eu falei para vocês, dá para a gente vincular imagens. Então, aqui a gente tem uma imagem do memorial cadastrada aqui. E olha só que interessante, a gente tem a data de criação em fundação, que é 30 de junho, o país, a é, unidade administrativa, que é Curitiba, e as coordenadas geográficas. Então isso é muito legal, porque a gente coloca as coordenadas aqui e a gente pode que, clicar aqui e ter acesso ao mapa. O que torna muito é, acessível de, de navegar por esse item. Aqui a gente colocou, né, comemora, né, é, nesse caso não é necessariamente uma comemoração, mas está dentro de comemora, pandemia de Covid-19, e aí está aqui, diferente, de, Largo da Saúde, que é um outro item sobre uma outra coisa, então isso também é legal para quando os nomes são parecidos, a gente pode demarcar, por exemplo, uh, existem vários casos em que uh, dois livros têm o mesmo nome, e aí você pode marcar isso dentro do Wikidata, como as diferenciações pessoas também pode acontecer né várias vezes acontece que as pessoas têm o mesmo nome então dá para você também fazer essa diferenciação e aqui a gente tem categorizando como então dessa forma a gente tem uma ficha desse item de uma forma bem mais amigável de ler do que no caso uma planilha do Excel nada contra planilhas do Excel mas de certa forma a, o acesso à informação aqui dentro do Wikidata Data ele se torna número um mais fácil de ser lido porque as coisas elas tão, elas têm graus de informação distribuídos e tudo tem hiperlink então você pode é, se perguntar sobre cada, um dos, cada uma das declarações que está colocada aqui. E dois, ele é de amplo acesso, né? ele é de acesso livre e ele pode ser editado. Então, ah, surgiu uma informação a mais sobre o Largo da Saúde. De repente, é, esse lugar ele se tornou um ponto de encontro de familiares das vítimas para conversar, para se dar apoio. Isso pode ser registrado aqui. Então, é legal porque essa base de dados está em crescimento constante. É diferente de, por exemplo, quando você realiza um levantamento, sobe ele numa plataforma e ele está lá estático, porque ele é um arquivo. Aqui, como as coisas elas não são arquivos, né, elas são itens dentro de uma página, a expansão ela sempre é possível. E isso que é muito legal. É, voltando aqui para nossa guia. Então, agora, é quando a gente tinha pensado de fazer é, a nossa oficina prática é, junto com as pessoas, mas, então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que se cria um item liquidado. Então, vamos lá. O item que a gente vai criar é o Hacking para os tombados pela Covid-19 na América Latina. Ele é um memorial da pandemia de Covid-19 em São Paulo. Ele foi é, criado, inaugurado, em, em 27 de 10 de 2021, a autora é a Maria Bonomi, e ele está situado ali no Memorial da América Latina em São Paulo, e aqui a gente tem o tamanho dele, é, o tipo do material, que é uma escultura em aço, e as coordenadas. E essa imagem foi a gente que tirou ontem lá em São Paulo, é, como parte do microfinanciamento, a ideia era a gente fotografar é, memoriais físicos aqui, da, aqui de São Paulo que não estavam ainda no cômodo. Então, a gente foi fotografar e agora a gente vai é, colocar isso aqui no Wikidata juntos. Vamos lá. Então, o que, que a gente vai fazer? Vou compartilhar aqui a guia do Wikidata e vou mostrar para vocês. Primeira coisa, é, para quem é iniciante nos projetos do Wiki de forma geral, é você precisa sempre de um usuário para editar. Na verdade, dentro do Wikidata, você não precisa obrigatoriamente ter um usuário, mas é sempre bom, porque daí você cria a sua marca, fica fácil as pessoas conversarem com você se é, precisarem de alguma ajuda sua ou se acharem que tem alguma coisa que você é, precisa corrigir nas suas edições, enfim. É muito importante você ter um usuário. Então, aqui eu estou logada no meu usuário, como eu tinha falado para vocês, ela é 24. Eu utilizo o Wikidata em português, mas a gente tem aqui ó, outras formas de ler, tá? Tem muitas línguas que, que você pode é, incluir, incluindo o é verdade, tem Kaingang aqui no Wikidata. Tem mais de 330 línguas aqui. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai. Criar um novo item para registrar o REC. Antes de clicar em criar, o que, que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na busca e só dar uma confirmada se é, não criaram antes da gente. Então, o que, que a gente faz? A gente joga o nome, bota aqui na busca do Wikidata e a gente vai pesquisar. Ó. Nenhum resultado corresponde a essa pesquisa. Se vocês quiserem ter mais certeza, podem diminuir um pouco o título, ver se realmente não aparece, se ninguém cadastrou isso. Mas aqui, pelo que a gente está vendo, ninguém cadastrou mesmo. Então, a gente vai vir aqui em criar novo item, vai clicar. Ó, estou criando esse item em português do Brasil. Mas lembrando, nós podíamos estar criando ele em outra língua, tá? É porque aqui vamos criar em português. Então, o rótulo é o nome desse memorial. Hacking para os tombados pela Covid-19 na América Latina. Qual que é a descrição é, desse item? A descrição desse item é Memorial da Pandemia de Covid-19 em São Paulo. Vamos colocar aqui. Nomes alternativos para esse, esse item. Nesse caso aqui, como se trata de memorial, acredito que não tem. tá? É, essa parte de nomes alternativos ela é muito boa para... É, siglas, né? por exemplo, institutos, que você fala o nome do instituto inteiro ou fala ele via sigla, pessoas que têm uh, nome artístico ou o nome mais conhecido delas é abreviado, por exemplo, uh, Luiz Inácio Lula da Silva, você pode colocar nome alternativo Lula, ou você pode colocar, ou enfim, é, pessoas que utilizam, é, por exemplo, a Anitta, pode ser Anitta e pode ser Larissa Pereira, que eu acho, que é nome, acho que é Pereira o nome dela. Enfim, é, é para isso que serve aqui, para que é, na hora de uma pessoa buscar um item, você ajude ela a encontrar exatamente o que ela está procurando, mesmo que ela utilize um nome que não é tão conhecido assim. Nesse caso aqui eu não vou preencher. E aí... Nós vamos criar este item. Então aqui, ó, está gerado, requiem para os tombados pela Covid-19 na América Latina, eu criei em Português do Brasil, então aqui ele está com o rótulo, em o rótulo que eu criei, a descrição que eu criei, e ele tem aqui o seu kid que permite a leitura dele por máquinas. Agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar a primeira declaração, e vai ser instância D, ou seja, para a gente dizer o que é esse item que a gente está criando. Eu vou colocar memorial da Covid-19. E aí, ó, notem que quando eu clico aqui, ele já tem uma descrição, ó, memorial em homenagem às vítimas da pandemia de Covid-19. Então, é, esse item, memorial da Covid-19, ele também tem uma página própria onde vai ter as suas informações ali com E aí agora, como a gente está querendo preencher esses memoriais, é, cadastrá-los com a maior quantidade possível de informações disponíveis, sobre o que eles são, de que forma eles foram feitos, etc., a gente vai passar a preencher com aquelas informações que eu tinha mostrado para vocês no slide. Então, primeiro, a gente vai colocar aqui, é, adicionar a declaração, de novo, propriedade de data de criação ou fundação. Aí, aqui, eu vou tentar colocar, ó, joguei assim, na, com a, a data como a gente aqui no Brasil usa, e vou colocar... Vou dar um enter. 27 de outubro de 2021. Então, mesmo tendo colocado com é, barras, utilizando uma formatação que é a formatação usual que a gente coloca aqui, ele transforma para 27 de outubro de 2021, que é mais amigável é, para a leitura, tanto nossa quanto de máquinas. Próximo item que a gente vai colocar. a Autoria, que é da Maria Bonomi. Que talvez até já tenha item que dá. Já tá tem, né? Vamos colocar aqui. Autoria. Autor, ou oh, autor. Não, aqui está obra escrita. Deixa eu ver. Hum. Autoria, autoridade, criação. Criador. Pessoa, autora de uma obra artística ou outro objeto. Então, notem que nem sempre a gente vai saber de cara o que, que a gente vai preencher nas declarações. A gente vai vendo de acordo com o contexto. Ali eu coloquei autor, ele imediatamente pensou em obra escrita. Nesse caso, é um memorial, então é uma obra de arte. Então a gente coloca criador. E vamos colocar aqui Maria Bonomi, olha só. Brazilian Sculptor. E vamos publicar. Então aqui a gente está criando a ficha desse memorial. Vamos colocar aqui também o Memorial da América Latina, que é o local onde essa obra está. Localização física de um item Memorial da América Latina Museu em Barra Funda Brasil vamos publicar e aí a gente vai para a parte mais específica que é de tamanho e é, tipo. Então a gente está vendo, eu tô vendo aqui no slide que ela tem 6 metros de altura e 4 metros de largura. Vamos ver como é que a gente vai conseguir colocar isso aqui. Olha esse tamanho. Vamos ver. Largura, vamos tentar, né? Altura e largura. Altura de um objeto. A altura é 6 metros. Então, vamos colocar aqui. 6 metros. Vamos ver como é que ele vai deixar eu fazer isso aqui. 6. Vou colocar aqui unidade, metro. Uhum. E publicar. Ó, 6 e ele fica metro, né? Que é um pouco estressante, mas enfim. E aí, a gente vai colocar a largura, que é de 4. A gente coloca 4 e pede aqui a unidade. A gente põe metros. Publicar. Então, aqui a gente já está preenchendo as características físicas. Além disso, a gente vai colocar é, o que, que é essa, esse memorial. Então, a gente pode colocar aqui... É, como é o nome da cor? Da cor? Não tem? É, de escultura? Por exemplo, tipo? Instância D. É verdade. A gente pode vir aqui e colocar a instância D. De... Escultura. Obra de arte tridimensional, correto? Ó, Muito bem. Então aqui a gente já sabe que o hacking é um memorial, mas ele também é uma escultura. E aqui a gente também pode colocar memorial sem o recorte de temática do memorial, porque nos outros também já tinha isso. Né? E a gente sempre vai ajudando... É, a ficar cada vez mais específico para que é, outras pessoas possam encontrar, enfim. Outra coisa que a gente pode colocar, o material da qual a coisa é feita, vamos ver como é que aparece, aqui. aparece assim, ó, material utilizado, do que o item é feito. Aí a gente coloca aqui, aço, então, do que o item é feito. E por fim, a gente vai colocar as nossas coordenadas. Aparecer aqui, mapa, coordenadas geográficas. Vamos ver se ele vai ler direitinho. carregando Ou, Ou ele botou no meio do mar, é. Acho que ele botou, é. Deixa eu tentar arrumar. Ah, tá, é que ele não pegou o menos aqui. Valor mal informado, deixa eu ver. Hum, essa coisa de, de coordenadas eu entendo pouco. Aham. Uhum. Uh... Coloca menos, talvez? Menos. Como não? não. Menos. Ele está colocando o S. Oi? Eu ah, tá. Deixa eu ver como é que eu posso... Ah, aqui, ó. Definir manualmente. Ué, cadê? Ah, não. Não é aqui. É, ok. Eu vou tirar aqui o coordenado geográfico, porque eu não estou sabendo fazer ele direito, mas daqui a pouco a gente pode voltar e arrumar ele. Mas é basicamente isso. Então, qual que é a nossa missão hoje? É pegar os memoriais que a gente é, levantou, né? que na verdade o pessoal do CHD aqui na, na figura do Pedro levantou, e transformar eles em itens Wikidata, para que eles possam fazer parte desse banco de dados e é, estarem né, de forma acessível, em, em existência livre, de maneira colaborativa, é, para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações. E é isso, gente. É, a ideia é que a gente mostre só um pouquinho, só uma, de forma bastante breve, o que, que é o Wikidata, algumas das potencialidades que ele pode ter. É, é, através dessa alimentação de banco de dados, a gente tem como é, tirar disso gráficos, tirar listagens, tirar é, visualizações apenas de itens, com imagens e poder fazer assim. Os filtros são e números possíveis, para que a gente possa analisar essas informações e ter isso de maneira mais... É... Mostra Mostra. Mais pública. Aqui o Pedro mandou uma query para a gente abrir. A query, lembrando, como eu falei para vocês, é a ferramenta de busca dentro da base de dados do Wikidata. E aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ele me mandou esse link da query. Olha só. E aí, quando a gente botar ela para rodar, então aqui a gente tem é, os itens, ó, a gente tem aqui instância D, aqui memoriais da COVID, com, por data de criação e com imagem. Então, vamos rodar isso aqui. E olha só, a gente pode visualizar a base de dados que já consta no Wikidata por imagem. Então, a gente tem aqui é, os memoriais por ordem é, de criação deles. Né? Então, é uma linha do tempo, mas é uma linha do tempo com imagens. Lá tem que tem pouquíssimos ainda, né? E já está super legal da gente visualizar. Ó, aqui vocês podem ver, ó, COVID-19 Tree of Peace. Então, ele já foi feito em 29 de maio de 2020. Foi uma, uma árvore que foi plantada. É... Aqui tem um banco, que foi feito em julho de 2020. Aqui tem é, uma obra que se chamou Após Infinito. Aqui é um memorial que é composto de é, cruzes no chão. Então, assim o bacana é que, além de a gente é, poder visualizar isso em imagens e poder ter uma narrativa do que foram os memoriais é, em homenagem às vítimas e, e enfim, é, falando sobre Covid-19, a gente está vendo eles de forma multilingüe. Então, a gente não está vendo só os do Brasil, ou os que foram cadastrados em português, a gente está vendo tudo que está dentro daquele item memorial da Covid-19. E é, esse é, é outro elemento é, da base de dados do Wikidata, que é muito rico, né? Ele te permite uma interpretação... Internacional e multilíngue das Informações. Desculpa. E aqui o Pedro mandou para mim também as coordenadas para a gente arrumar. Vamos ver que agora vai. Vou tirar essa guia. Então, de novo, a gente vem aqui, coloca coordenadas geográficas. Vamos ver se agora... Ele vai entender. Aê! Ó, que lindo! Exatamente, Memorial da América Latina, aqui na Barra Funda. E se a gente clica aqui, deixa eu ver se ele vai abrir no meu computador. É, aqui, ó. A gente tem uma análise do mapa, aqui, direto do, é, do item. Né? Então, mais uma vantagem é que a gente pode navegar numa página só, e ter acesso a múltiplas informações. Então é isso, gente. É, agora a gente vai parar de gravar e vai partir para mão na massa na oficina. É, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, ao Piero que está aqui presencialmente conosco. E é isso. Edite o Wikidata, é, conheçam as plataformas do Wikimedia, é, pensem o conhecimento livre e pensem a quem serve o conhecimento. Eu acho que esse é o objetivo principal da nossa atividade, é gerar uma reflexão que motive novas práticas em relação ao conhecimento científico no nosso país. Obrigada.